Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou Márcio Schmidel, sou missionário da UEC Brasil, ou Missão Amém, e trabalho também com a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Estou muito feliz pelo convite da Caming, na pessoa do pastor Hermes, para estar com vocês em Brasília nos dias 28 e 29 de setembro deste ano, para um congresso sobre o tema redefinição do modelo de missões para a igreja nos nossos dias. Oro desde já para que seja um tempo de Deus nas nossas vidas de comunhão, de confraternização de crescimento e que nós sejamos muito mais desafiados do que já somos para alcançar os perdidos para a glória de Cristo como igreja que somos Deus os abençoe muito forte e carinhoso abraço e nos veremos em setembro com a graça de Deus